a ANA está obrigada a fazer investimentos necessários para acompanhar a procura. Uhum. Esses investimentos não teriam grande impacto se não fossem desbloqueadas um conjunto de situações. O investimento que hoje aqui destemunhamos uhum. do novo uh, sistema Top Sky, bem como algumas melhorias na gestão do espaço aéreo, que têm que ser articuladas entre um, a ANAC, a ANAC, NAV uhum. e a Força Aérea, que neste momento estão em curso, uhum. uh, vão permitir melhorar significativamente a operação do Porto de Lisboa e também criar condições para que a ANA cumpre o contrato de concessão e faça os investimentos Estamos a falar também de espaço. Estamos a falar, sobretudo, de, de questões de, de espaço aéreo e hum, pequenas melhorias no espaço físico, mas o mais determinante é mesmo este sistema. Este sistema permite, por exemplo, a reduzir de 6 para 5 milhas a, a distância entre aeronaves e isso, uhum. isso juntamente, como eu disse há pouco, com outras melhorias, nenhuma destas melhorias isoladamente tem qualquer impacto, mas todas em conjunto podem ter e como... E como o aeroporto Humberto Delgado continuará a ser, durante os próximos tempos, hum. o único aeroporto que temos em Lisboa, importa, uh, obviamente, melhorar na medida do possível a operação. Não estamos tanto a falar do aumento da capacidade, mas sim da operação, hum. ou seja, uh, para os movimentos que já têm, eles ocorrerem com maior normalidade, com menos atrasos. Isso tem benefícios para toda a gente, uh, uh, para todas as companhias aéreas que usam uh, o aeroporto de Lisboa, para os portugueses em geral e para quem nos visita. E espaço físico no terreno. Para... Também, mas o mais importante é mesmo Eu... o espaço aéreo e a melhoria deste sistema. Tem, podem ter impactos muito significativos e, e isso é determinante para a melhoria operacional do aeroporto. Porque as obras no aeroporto ainda não arrancaram e isso quer dizer que o verão vai ser uh, difícil. Daí o meu apontamento final. Uh, um, uh, muitas vezes a Ana dizia que não, não, não fazia uh, os investimentos sem a resolução destes problemas. Estamos a resolver estes problemas, está na hora da Ana a fazer os seus investimentos.